Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, quero fazer um vídeo aqui abrindo esses pacotes que chegou do Aliexpress. Esses pacotes aqui são produtos que eu vendo na, na, nas minhas lojas, que daí eu gosto de experimentar a qualidade dos produtos antes de oferecer para o meu cliente, para gerar ali uma qualidade melhor, né? Enquanto você gera uma qualidade para o seu cliente, ele volta a comprar na sua mão. Aqui tem, deixa eu ver quantos pacotes tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotes aqui. Daí eu vou abrir aqui no decorrer desse vídeo, para vocês verem que produtos que eu trago para vender, né, para gerar uma renda extra ali. E para eu me aplicar ali no meu negócio, né, que tá está... Está começando, né, e cada dia tá crescendo um pouco mais. Como eu falei sempre falo aqui nos meus vídeos, que o importante é crescer cada dia, né, cada dia você cresce um pouco mais, não fica no mesmo nível. Mas é isso aí. É... Se você não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues e... É isso aí, vamos lá para cima abrir esses pacotes aí tá muito interessante, tem bastante produto aqui de qualidade e é isso aí, vamos lá é, vamos lá, já tô com a faca aqui na mão essa faca aqui é muito boa, ela é mola, muito molada eu não vou aqui mostrar né, o código de rastreio de cada produto porque todo mundo já sabe né, o prazo de... É, o tempo que ele aqui demora para chegar do, da China ou do... Do, de, do Japão né, do Japão Gente, todo mundo já sabe, então eu não vou mostrar o código, o código que eu de arrastrei aqui na tela do celular Porque se, se, se você está assistindo esse vídeo aí, você já sabe que demora um pouco para poder chegar né? Esse daqui, que, se não me engano é uma, é uma escova Não sei se você já vi aquelas propagandas no Aliexpress que tem aquelas escovas é, Aquelas fotos bem bonitas Aí eu resolvi trazer um, um produto daquele para poder testar aqui, né? para ver se, se tem qualidade né? Então vamos, vamos abrir, ó deu. Acho que deu 10 dólares o valor declarado dele, 300 gramas, 10 dólares tá escrito aqui. Então é um produto que não, não tem como ser taxado, hein, né? Porque é abaixo dos 50 dólares lá, que é o limite da Receita Federal aqui no Brasil. Vamos abrir ele aqui rapidinho aqui. É coisa. Vamos lá. É, pensei que a faca tá ramolada, tá sério. Tá Deixa eu puxar com a mão, esse plástico aqui é tudo pra caramba. como é produto frágil né? obviamente vai ter que vir num, num, num plástico boia tá aqui Vou pegar esse plástico aqui pro lado aqui. Vem essa case, né? Eu pedi o kit mais... peguei o kit mais top, né? para mim poder ver quais são os diferenciais que vem no produto. Deixa eu lá abrir esse daqui. Vamos tirar tudo da caixa. Depois a gente abre cada um para ver o que vem. Aqui tá a escova, como eu falei. Tem esse nome aqui em chinês, que eu não sei o que significa. Tem um X3 Sonic Electric, escova, escova elétrica, Sonic alguma coisa assim. Tudo Tudo chinês mais um aqui. Acho que isso daqui é um suporte e o carregador que vem. Deixa né? deixar de lado isso daqui que não quer. Isso daqui é um. Deixa essa faca aqui. Pera aí. Isso daqui é um carregador e um suporte. Que esse como fica em pé, eu acho. Né? Deixa eu só abrir aqui logo. Pra gente... Pra o vídeo não ficar muito longo, né? Demorado. Né? Ah, é um suporte também. Suporte. Suporte. É, aqui está o carregador o carregador estilo pin quando né? fosse aquele daquele estilo da aquele estilo daqueles notebooks mais antigos né? aqueles notebooks positivos da Dell mais antigo que vinha com esses com essas entradas assim eu acho que até hoje né usa esses, esses entradas de notebook e esse daqui é um suporte é bem simples acho que ele encaixa que eu estava vendo o antes né no, no no site lá deles lá aí você coloca aqui Pronto. E aqui você coloca a escova em cima aqui. Essa case aqui é uma case para viagem. Vamos supor, você vai viajar, vai trabalhar, alguma coisa, quer levar essa escova para escovar o dente lá. Você consegue levar e colocar ela aqui dentro. É bem... é simples, mas é bem... é bom que protege de bactérias. Tem aqui as entradas de ar aqui no... no aqui entrar no... no, no, no entradas de ar aqui no fundo, né? Pra poder ventilar a escova e não gerar. ficar aqui gerando aquele monte de bactéria que fica entendeu né? Bem interessante isso daqui. Mas é coisa assim, é totalmente de plástico daqui. É um plástico.. Um plástico normal. Vamos dizer que não é, é de boa qualidade, mas pelo preço que se paga nessa escova aqui, tá de bom tamanho. Aqui tá a escova. Aqui. Eu comprei com acho que foi 6 ou 7 é, cabecinhas dessas da escova. Vou abrir um aqui pra gente dar uma olhada. Essa, isso daqui ó, Eu achei bem, acho que é bem macio isso daqui ó, tá cheio de poeira também. E aqui tá a nossa escova aqui, escova sônica elétrica. para quem não sabe como coloca, é só vem aqui ó, ela tem um relevo aqui em cima aqui na ponta, é só vir aqui e colocar, seco, deixa reto assim ó, pronto. Empurra, coloca força, ela vai, pronto, já tá funcionando já aqui para ligar ela tem vários modos aqui simples é... médio potente limpar Deixa eu só ligar aqui pra gente ver se consegue Isso tem bateria e né? acabou de ligar Não sei se dá pra ver colocar no microfone aqui aqui ó, dá pra ver as cor vibrando aqui em cima <cười> Para desligar é simples é só para ligar a gente fica pressionado ela vai ligar vamos lá acabou a bateria agora ah, deve ter acabado a bateria só tinha um pouco de bateria mas para carregar é bem simples aqui aí é só colocar aqui ó. e colocar na tomada aqui é bem simples esse aqui é um produto simples né aqui na caixa não vem mais nada deixa eu ver o que vem acho que vem manual aqui também mas deve ser todo chinês também Ó, todo chinês, como eu falei, né? Não dá para entender muita coisa. Na caixa não vem explicando muita coisa também. É tudo, tudo chinês, tem algumas especificações em inglês aqui. Escovação, né? Então, a prova d'água, IPX67. Então... Mas é isso aí. Vamos lá passar para o próximo produto, pro vídeo não ficar muito grande. O nosso próximo produto aqui, né? Nesse unboxing gigantesco. Acho que isso aqui é uma caixinha da Xiaomi. Aquelas caixinhas brancas de metal, né? Deixa eu ver quanto custou 10 dólares também. É, eu pedi para declarar abaixo de 50 dólares. Mas o produto também não custa, não custa né? é, acima de 50 dólares. Você vai pagar ali uns, uns 28, 28 a 36 dólares em cada, em cada material. Depende, do, depende da cotação do dólar. É, no dia que você for fazer a compra. Não sei se dá para ver aqui, ó. É Spear aqui, caixinha, né? Caixinha de som. É, esse, aqui, esse aqui foi o um que, que chegou mais rápido, né? chegou a semana passada. Eu estou deixando para abrir agora. Para poder mostrar aqui para mostrar para vocês a qualidade, né, que é esses produtos da Xiaomi é uma marca bem conhecida aqui no Brasil. Vamos lá abrir ele aqui. Interessante, porque vem bastante, bastante bem, bem embalada, né? Eu vou deixar o link na descrição desses produtos aí. Se alguém quiser comprar, ou quiser ver o preço, quiser deixar ali no carrinho para poder comprar depois. Aí vem, vem, além de vir num plástico boia, vem com outro plástico boia dentro, né? Vê esse plásticozinho aqui em cima. Essa caixinha aqui que eu tava falando, que eu falo, né? Que é de extrema qualidade. Essa aqui é aquela versão mais simples. Só que o, que o que chama a atenção, né? É o design dela, que ela é toda branca. E você pode colocar ali no seu, ali no seu, no seu home office, ali no seu setup, né? no seu escritório. Fica... Que fica bem, um, fica bem minim, é, minimalista, fica um negócio bem bonito, entendeu? Aqui está ela, aqui, ó bem, bem bonitinha mesmo de metal. Aqui em cima é ela prateada. E aqui por dentro ela é toda branca. Ela tem duas entradas aqui, uma entrada auxiliar, uma, uma entrada aqui para carregar. E só. Do lado não tem mais nada. Né? Bem interessante essas caixinhas. Se você estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição dos produtos. Então vamos lá para o nosso próximo nosso próximo produto isso daqui todo mundo já sabe já conhece a marca já sabe que é de extrema qualidade vamos lá para o próximo vamos lá o próximo o próximo é esses duas, esses duas caixas aqui Esses caixas que são também são da xiaomi né é, é o, bluetooth, ah, o bluetooth aquele fone bluetooth air dots 2 é a versão 2 é o produto original diretamente lá da da, da loja é, oficial que vende os produtos da, da xiaomi no aliexpress também vou deixar o link na descrição se vocês quiserem comprar, né, vou deixar o link aí. Aqui tem cinco unidades é, desse produto. Eu comprei diferente, comprei uns kits diferentes, uns cases a mais, outros simples, né? Para mim poder ver. Vamos abrir aqui pra gente poder dar uma olhada ali na qualidade desses produtos. Vamos lá. E aqui em cima também. E aqui no meio também. Ó, aqui tem três, como eu falei, três, três caixas, né? Esse aqui é o Simples, esse aqui é o... deixa eu ler aqui pra... É, AirDots, Redmi AirDots 2. Aqui um, dois, três. A caixa no... não tem nada interessante. Mais aqui... Aqui tem mais dois e umas coisinhas dos kits que eu comprei, de brinde, não sei. Eu sempre gosto de trazer uma coisinha a mais para dar de brinde para o cliente, né? O cliente compra um fone... Ele leva uma case ele leva um carregador. que esses sonhos aqui eles não vem com carregador. Você tem que comprar o carregador separado. Né? A maioria das coisas da chave, tipo aquela caixinha agora que fiz o... a gente abriu, ela não vem com carregador. Aqui tá, ela vem com esses ca... eu... Esse kit aqui vem com esses carregadores simples. É simples, mas vale a pena. Você dá de brinde para o cliente, o cliente já, já te agradece. Aqui tá as cases, como eu falei, né? Aquelas casezinhas de borracha para. Você colocar o seu fone, né? Você pode pendurar lá aqui, ó, como se fosse um chaveiro. Você pode pendurar ali na sua bolsa, no, no... quando você quiser pendurar. Né? E aqui tem mais dois, totalizando cinco fones. Eu não vou, eu não vou fazer aqui abrir, né? É... eu só, aqui não tenho nenhum. Não vou abrir aqui. Depois eu quero fazer um vídeo específico sobre esses fones, sobre a qualidade desses fones, né? Comparando ele ali com outras versões. É, de uns que eu tenho aqui da xiaomi né deixa eu só ver se tá aqui eu quero fazer um comparativo com esses fones aqui da xiaomi esse aqui que é um, um, um mais avançado eu acho que é um melhor né? que você tenha que é essa entrada aqui parecido com, parecida com os produtos da apple né eu quero fazer um comparativo por isso que eu não vou abrir ele agora mas tá aí uma ótima opção Esse é muito bom esse aqui é daquele, daquela versão que você, de borrachina que você coloca no ouvido no várias pessoas prefere esse modelo aqui outras pessoas preferem esse modelo aqui mas é isso que a gente vai fazer eu vou fazer um vídeo específico para poder fazer é, explicar o que é melhor para cada tipo de pessoa para cada gosto é isso aí vamos lá para o nosso próximo produto esse daqui todo mundo já sabe que é da xiaomi que é da redmi que é uma subsidiária da xiaomi então a qualidade é excelente também o nosso próximo produto é um eu acho é um um relógio, um relógio smart, um relógio smart, smart watch, watch né? não né? Sei se estou pronunciando certo. Daí, o é importante que o negócio tá aqui. A descrição aqui tá o tá, tai watch, tá, 23 dólares 65 centos que é, foi declarado. Né? Eu pedi, esse aqui deu mais de, de, de, de 100 dólares, né? Por aí. Mas só que eu pedi para declarar abaixo de, de 50 dólares, para poder passar direto na receita, né? Eu acho que a receita abriu aqui em cima, mas não, não foi taxado, né? O peso aqui é 455 gramas. A transportadora que trouxe foi uma... Um, uma line, alguma coisa assim, que demorou... Não sei se demorou um pouco, né? Mas é aquele caso, sempre, quando é compra, compra internacional, demora cerca de 30... No máximo, no máximo... Hoje em dia está no máximo 60 dias, se, se acontecer algum atraso, né? Hoje de 10, de 10 a 60 dias. Então vamos lá abrir aqui. Esse daqui é o relógio, né? Um P8. Eu comprei diretamente da, da, da loja oficial, né, da do fabricante da Comi P8 lá, Comi oficial histórico. vou deixar o link na descrição também, se alguém quiser comprar ali no atacado. Quanto mais você compra, né, quanto mais unidade você compra, é mais é mais barato sai. A... Quanto mais o pacote você compra, mais barato sai a unidade. Aqui eu comprei 5 unidades, então saiu um pouco mais barato para mim. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Comprei todas as cinco unidades preto, preta, né? aqui. E é isso aí. Vamos abrir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, não sei se dá para ver, ó. P8 comi, comi P8. Escreve diretamente da, como pode ver, até né? embalagem está escrito a Colmi, jovem e simples. E está escrito aqui comprar nunca alguma coisa aí tá escrito em inglês aqui. Isso, aí, mas é isso aí. Eu também se eu vou deixar para abrir, para abrir fazer uma box de separado, que eu quero mostrar ali como que você. Eu acho que todo mundo já conhece que esse produto aqui vende bastante aqui no Brasil, entendeu? Mas mesmo assim, eu vou deixar para fazer um vídeo separado falando sobre ele, ali, abrindo ele ali, comparando ele versus outros produtos que outros relógios né que está chegando aí né pra gente pra poder avaliar ver a qualidade dele dele e ver o aplicativo tal e ensinar para vocês como que baixo como que coloca alguma eu sei eu sei que é simples né mas não custa nada a gente fazer um vídeo a mais e deixar ali para poder para poder se algum cliente tiver alguma dúvida a gente oferece o vídeo para ele ver aqui tem cinco unidades é, sempre que você for comp comprar nesse né? pede para o vendedor declarar abaixo de 50 dólares que a receita não vai taxar cinco unidades de um p8 aqui é isso aí vamos lá para o próximo o próximo é um é um é um, um produto que eu tava esperando bastante tempo aqui, que eu queria mostrar para vocês eu vou fazer um vídeo separado separado também né mas é isso aí vamos lá ver ele lá logo lá eu também tô ansioso vamos lá esse aqui é o produto que eu tava bem ansioso para poder chegar é esse aqui é uma versão o p8 não né? p8 plus que eu também é comprei uma unidade só, por enquanto né? comprei uma unidade só para ver como é está saindo aqui no Brasil, essas coisas de vendas e tal Daí depois eu peço para tra é, é, trazer mais, né? eu sempre gosto de comprar no atacado porque daí você consegue, você consegue colocar uma margem de lucro em, é, maior em cima do produto entendeu? como eu falei antes, quanto mais você compra lá, quanto mais unidades você compra do, do fornecedor da fabricante menor sai o preço da unidade, esse aqui eu comprei um só, esse aqui eu comprei um kit eu acho que esse aqui vem um relógio P8 com iP8 Plus original, mais três pulseiras e acho que é três, três, carregadores, né? Você pode vender o relógio separado e as pulseirinhas separadas, os carregadores pode dar de brinde, pode dar as pulseirinhas de brinde, né? As pulseirinhas de relógio é caro também. Vamos lá abrir aqui. Ah, deixa eu ver. Quando eu pedi para declarar aqui? Aquele declarou, né? Deixa eu ver, 5 dólares aqui o relógio. E as pulseirinhas ele declarou 0,35 centes. Eu pedi para declarar, né? Para poder não ser taxado. Né? Porque o kit, o kit passa de 50 dólares, né? Eu acho que passou de 50 dólares o kit completo. Aí você, lá no, no site, tem uma. Você consegue pedir para o vendedor declarar menos, declarar abaixo de 50 dólares. Muita gente reclama, né? Que é taxado, mas a pessoa não, não conversa com o vendedor, né? só jogar a mensagem lá antes lá antes de fechar o pedido lá eu vou fechar o pedido já manda uma mensagem para o vendedor espera ele responder depois você fecha o pedido com ele né? ah, aqui tá as pulseirinhas né acho que esse daqui é azul claro azul claro cinza claro aqui tá o p8 ó com o p 8 plus smartwatch Tá aqui mesmo esquema a única diferença é que ela tem outra caixinha lá do, do P8 normal não tem esse daqui tem é outra pulseirinha preta como eu falei três pulseiras né pulseirinha preta aqui também tem mais vem aqui aqui vem dois carregadores aqui soltou aqui dois carregadores magnéticos aqui a mais acho que aqui dentro da caixinha vem mais um aqui não tem mais nada para lá aqui eu vou dar só uma abrida, gente, só para gente ver como que é, eu tô muito curioso para ver esse produto aqui ó, aqui ó, vem mais um carregador aqui, manual, tá aqui tá certinho, mais um carregador, três carregadores, manual aqui, tudo chinês, não, inglês. agora tem inglês, aqui dá para você entender um pouco mais, porque também tem bastante ilustração, aqui deve ser o QR Code para poder baixar o aplicativo da Fit, né, para poder vincular o celular, o, o, o celular, o, o relógio, e aqui está nosso queridão, relógio, P8 Plus, a pulseirinha é bem macia. Macia mesmo. Bem macia. A tela aqui. Eu não vou abrir aqui porque eu quero fazer um vídeo separado para ele. Mas é mas só, só, só, de, só de olhar nele aqui assim, ó. A gente já sabe que é um produto de, de extrema qualidade, entendeu? É muito. Encaixa muito bem ali no pulso. Fica muito bonito, entendeu? Mas é isso aí. Vamos lá. Se você deixou desse. gostou desse de vídeo aqui que eu trago, esse, que trago esses produtos aqui. Abri para vocês aqui. Deixa o like para ajudar a gente assim, para ajudar a gente, né? me ajudar aí a continuar trazendo mais produtos aí para poder mostrar. Daí vocês verem qual produto, quais produtos que eu vendo, né? E vai que para quem está começando também é uma dica ali, de quais produtos trazer de lá, quais são os produtos mais rentáveis para poder trazer de fora do país para poder colocar na sua loja, colocar ali no seu e-commerce, ali ou, ou vender na sua região ali, entendeu? Mas é isso aí, Eu, esses, esses relógios, o relógio, esses dois relógios, o P8 Plus, os fones lá da, da Xiaomi, lá, os Redmi AirDots 2 e o P8 normal, Eu quero fazer uns vídeos separados deles, quero fazer um unboxing olha, ali, mostrando tudo certinho ali, umas primeiras impressões. Mas é isso aí, se você está ansioso para ver esses vídeos aí, inscreve aí no canal, que, acho que a semana que vem já sai, semana que vem, daqui dois dias, já sai sobre esses produtos que é top de linha, né? top de linha no mercado aí. É isso aí, obrigado por assistir. E tamo junto.